Olá, aqui é a Monique Cristina, ela escreveu E hoje eu finalmente tô trazendo o vídeo mais pedido da história desse canal Que é o vídeo da minha finalização Então eu gravei como eu finalizo Como ele seca como ele fica, e esse é o meu segundo day after, eu não filmei o meu primeiro day after porque não tem diferença nenhuma do primeiro day after pro dia que quando ele seca, que ele finaliza na verdade ele vai murchando o meu cabelo ele murcha, ele não vai ficando mais volumoso eu sempre tenho que estimular muito pra conseguir volume nele Minha finalização não tem nada demais, é muito similar à finalização de várias meninas, mas como muitos de vocês me pediram, eu gravei e espero muito que vocês gostem. Demorou três dias para gravar esse vídeo. É a terceira vez que eu tento gravar ele. Eu acho que agora deu certo. E espero muito que vocês gostem. Não esqueça de me dar um joinha se você já gostou do vídeo. Aqui só por eu ter filmado, gente, já dá um joinha. Não se esquece de se inscrever no meu canal, nós estamos quase chegando aos 900 inscritos, olha só. Não se esquece também de me acompanhar em todas as redes sociais, é todo blog, ela escreveu. E acesse o blog também de vez em quando que tem uns conteúdinhos lá legalzinho, tá bom? Que eu não conto por aqui. Então é isso, confira o vídeo, espero que vocês gostem. Vai! Então eu comecei lavando meu cabelo com o que era força original e depois eu fiz uma hidratação com esse L'Oréal Eu Serve Óleo Extraordinário e condicionei. Essa toalha que eu estou usando é de microfibra para evitar o frizz e eu estou usando para finalizar o seda cocriações da Wida Cachos Definidos. E vou passando por todo o meu cabelo porque eu vou desembaraçá-lo. Eu amo o cheiro dele, gente. É maravilhoso. Então eu começo a desembaraçar todo o meu cabelo. Levo em média uns 5 minutos pra cada lado do meu cabelo pra desembaraçar tudo. E, pois é, né? desembaraçar aqui e agora o outro lado. Depois que eu desembarassei tudo, eu vou dividir meu cabelo pra começar a fazer a fitagem. Ele já tá um pouquinho seco e eu confesso que eu prefiro fazer a fitagem nele mais sequinho assim. Porque quando ele tá muito molhado, não fica tão bom. E a música que eu tô ouvindo, gente, eu tô ouvindo o áudio ao áudio, ó, eu tô ouvindo o um álbum novo da Ariana Grande, gente, então, assim, indico muito, tô amando todas as músicas, então, voltando ao vídeo, é, eu tô fazendo a fitagem no meu cabelo e eu faço com bastante calma e vou me certificando de que tem creme em todas as mechas, aí eu vou aplicando e ativando os cachos, pra ficar tudo bem enroladinho e eu vou fazendo isso em todo o meu cabelo. Aqui eu tô mostrando pra vocês essa parte de trás que eu dou muita atenção. Ah, queria pedir pra vocês me seguirem no Snapchat, gente. Tô sempre por lá tentando conversar com vocês e falando das, dos assuntos de blogueira, né? Sendo bem blogueira. Então, ó, começo a fazer a parte de trás e a parte que eu demoro mais, porque é uma parte que a gente não vê, que a gente tem que ter uma atenção maior. E um truque que eu faço atrás é dar essa sacudida pra ativar os cachos e também vou apertando. Na frente, sempre fica uma divisão, gente. Eu não consigo não ficar com divisão. Então, eu vou ensinar pra vocês como que eu tiro a divisão do meu cabelo, que ela acaba se formando. Com um pouquinho de creme na mão, eu vou fazer uma fitagem por cima da fitagem que já foi feita. E desmanchando assim a divisão. E daí, meu cabelo não fica com divisão nenhuma. Bom, assim que fica meu cabelo com creme e o resultado, né final assim, que vai dar o tchan no meu cabelo, é esse gel né que vai dar um resultado muito bacana, ele é o da Capsilin e eu uso ele em todas as pontinhas do meu cabelo pra fixar mais o creme e dar mais definição, apesar do nome dele ser relaxante natural, ele não tem química de transformação, tá bom? Então é isso, agora eu vou esperar mais ou menos umas 5 horas pro meu cabelo secar naturalmente, E ele seca e ele fica assim bem durinho, gente. Que é película de gel e de creme. E eu começo a quebrar com as mãos pra conseguir dar balanço pro meu cabelo, né? Como vocês podem ver, ele fica bem brilhoso. Eu amo esse brilho que ele fica nos primeiros dias. Dou aquela sacudida pra dar volume. Vou desmanchando os cachos com os dedos. E vou estimulando também a minha raiz pra dar mais volume ainda. Mas no primeiro dia é muito difícil eu conseguir um volume acima do que já tá aparecendo aí. Eu só consigo realmente só esse tipo de volume. Não dá, não consigo estimular mais. Ele fica assim no primeiro dia. Eu gosto bastante, mas conforme os dias vão passando ele vai ganhando mais volume. E ficando assim como vocês estão vendo agora no vídeo que eu tô falando, no caso, né? Então é isso, é assim que meu cabelo fica no segundo dia. E eu gosto muito de fazer essa finalização é, bem trabalhada, com gelzinho, pra ele durar muitos dias, porque assim, eu sou a pessoa mais preguiçosa do mundo pra lavar o meu cabelo. Não é nem porque eu vou lavar, é porque eu vou desembaraçar e esperar umas 5 horas até ele secar. O meu cabelo demora muito pra secar quando eu finalizo, por causa do creme. E também porque eu não tiro o excesso de creme, né? Muitas meninas usam uma toalha ou uma camiseta pra tirar o excesso de produto. Eu não tiro o excesso, porque eu gosto realmente do Deixar o produto todo no meu cabelo Porque assim ele dura mais tempo Quando eu tiro o excesso eu tenho menos day after Então é algo que você tem que ir experimentando com o seu cabelo Eu tô há 9, 10 meses 9 meses 10 meses Eu estou há 10 meses com cabelo natural Então eu tô, tô aprendendo muita coisa ainda Mas é uma finalização que eu gosto bastante Meu cabelo fica bem definido E volume é uma coisa assim que eu ainda preciso trabalhar muito no meu cabelo Por causa do tipo dele ele por ser um tipo mais 3 d é bem difícil eu conseguir volume nele. Principalmente agora que ele está crescendo, aí ele vai pesando mesmo. Mas assim, eu fico fazendo isso aqui, ó. Que é puxar os cachos e desmanchando, que aí eu vou conseguindo um voluminho. Um voluminho. Então é isso! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.